bande guru pada dandam bhakta bindasam Sri chaitanya prabhu bande ananda sahoditam senanda nanda, nanda bande radhika charna Gopi-jano-samayuktam-bindavanam-manohara Bancha kalpotaru vashekipas kipasindu vivacha Patitanang pavone babashna vi pio namah mukankaroti bacha lang pangung lang hetigirim yat patamahang bande parama nando mado brinda vitu sede Srinavakti Pade Devi Namo Narayana Namaskirtan Aruncha Ivanarottamam Devim Saraswati Vasam Tato Jayo Sankirtane Kishno Kathu Padeshi Gauri prakasa Prakasane Cha Shadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksh Jagod Varunyam Deyam Sada Parifabhavn Mabish Tuduham Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Bonodoba Levabhadibutam Bande Mahapur Sati Charuna yatpada pallava chataya bisphuriji taka me pigo pavo dusvadarsu ornana raga rosas kada shri kishna chaitanya prahunita anand sri aditya kadaha dharo siva sadhihi Sri Krishna Chaitanya Prabunitana Shri Adyaita Gada Dharasivasadi Gaurabhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ajanulambita pujao kanoka bodhato, Sankirtanai kapitaro kamalaya taksho, Vishambaro dijabaru jugadharmapalo, Bande jagat priyakaro, Karuna bhataro, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare Namami Migange Tabapad Pankajam Sura Surair Bandito Diparupam, Bhuktin Chamuktin Chadada Bhavan no Rupen Sada Naranam Ganga Taranga Jata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam bhagam Nara Yuno Priam Ananga Madha Puharam Bhagisha Jusho Badani Lakshmi Rijasha Cha Vakshashi Jasyasthi Hiday Sambhid Pam Nishinga Mahambhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Chandaj kama kuti sakalajam na samal ladu ne chand ko mati ko utir tido asupit kun pina ko utir odaar sare. Gamberji amadi ko dir moni shuddak madhiko gauru deva Sajiat jiyat pane ra Pane-ra-sa-pade-darsita-stra-gya-kati. Sandar-jay-kama-kati-hi- Sakalajana-samal-ladane-chandra-kotil. Sandar-jay-kama-kati- Sakalajana-samal-ladane-chandra-kotil. Basal-yamati-kotil-tidosapita-peenam-kotil-odar-jushare. Ganbir-jay-ambadi- ganbir jay ambadi moni Sa Gauru Deva Sa Shri Shri Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa para Guru Universal disse Na história de toda a civilização a humana, of humana O tipo de misericórdia que nos é distribuído por Chaitanya Mahaprabhu não pode ser encontrado. Gaudia Gostipati, Shri Srila Bhakti Bhakti Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, disse, na história da civilização humana, nunca esse tipo de misericórdia havia sido encontrado. Abnormal um presente enorme nos é eh, trazido por Chaitanya Mahaprabhu. É por isso que Rupa Goswami escreve, Anarpita Charin Chirat Karunya Avatirnakalau, mantra citado no Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 1, verso 4. Esse tipo de presente, esse tipo de é, compaixão, misericórdia, jamais havia se manifestado na história da civilização humana. Nós vamos falar sobre esse tipo de é, exclusiva, inédita misericórdia. Em primeiro lugar, Chaitanya Mahaprabhu quer nos mostrar que o mundo material, que nós sabemos que está todo contaminado de desfrute material e que se nós convidamos esse desfrute para estar manifestado na nossa vida, nós não podemos receber o que Sri Mahaprabhu quer nos dar. Ele quer nos dar, mas se eu estou ocupado com o meu próprio desfrute material, nesse caso, nós não podemos receber o que ele quer distribuir. O que é esse desfrute material? Bhavo davagni nirvapanam. O primeiro ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Ele fala de Bhavo davagni nirvapanam. Chetodarpanamarjanam, Bhavo maha davagni davn... nirvapanam. Então, se você tem um desejo de desfrutar, separado de Krishna, então você não consegue nem que tenha uma gota desse desejo de desfrute, nós não conseguimos aceitar. Ah, o presente é que Mahaprabhu quer é nos dar de maneira absoluta. Não é possível aceitar se nós estamos pensando no nosso próprio desfrute. Então, Mahaprabhu quer é nos mostrar, tente sair deste nível de desfrutar da matéria. Esse é o primeiro conselho que ele nos dá. Bhavaruga. Bhavaruga significa a doença material. A matéria e a antimatéria, a matéria e o universo transcendental não podem coexistir. O Aprakritavastu e a matéria, o mundo transcendental e a matéria não podem coexistir. Se a matéria está lá, o universo transcendental não pode estar lá. Por isso está escrito a Prakrita Vastu, Prakrita Gocharanaha. A Prakrita Vastu é aquilo que nós não podemos perceber com os nossos sentidos materiais. Com o nosso intelecto, com a nossa mente, nós não podemos absorver, compreender, enxergar o universo transcendental. Chaitanya Mahaprabhu quer nos mostrar, então, como fazer este processo espiritual. Ele, nos, ele faz isso de uma maneira exclusiva. Muito bem, quando o Mahaprabhu vai até Hillerabad. Lá, ele vai aonde há o encontro dos três rios sagrados, Yamuna, Ganges e Sarasvati. E lá existe uma vila onde Mahaprabhu é convidado por Valabha Acharya, por Vallabha ou Balabha Acharya, um devoto muito conhecido. E ele quis levar Mahaprabhu até a sua casa, Valabha Acharya. Ele levou Mahaprabhu com um barco até a sua casa, e Rupa Goswami também foi. Então, depois de chegar até lá, ele quis servir Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu ele estava consciente do fato de que esse Balabacharya tinha uh, uma grande arrogância, um grande falso ego, porque ele era de uma família muito elevada do ponto de vista de Brahmanas. Uh, então, Mahaprabhu percebeu que ele tinha, se achava um grande sábio. E é por isso que Mahaprabhu vai corrigi-lo. Quando ele presta, reverências para o Goswami, ele diz, Rupa Goswami se afasta, diz, não, não, não, não, me, não preste reverências para mim, porque eu sou de uma, de uma família muito baixa. E Mahaprabhu aprova para testar baixa Ele fala, ah, tá, é, não preste reverências para Rupa Goswami. Então, houve, tinha um brahmana lá que também era muito é, é, elevado. Mahaprabhu é o próprio antaryami sentado no coração de todos. Antaryami significa testemunha interior, aquele que nos observa e controla por dentro. Então, Mahaprabhu começa a fazer perguntas para este brahmana. Né? Ele pergunta qual é o dhamma mais elevado? Quem nós devemos adorar? o que nós devemos, Ao que nós devemos mirar com a vida espiritual? O nome deste Brahman era Ragupati Upadhyaya. Ragupati Upadaya. E ele vai respondendo as perguntas de Mahaprabhu. Mahaprabhu. Ele vai dizer, Vara Madhupuri Vara. Então, Madhura Puri. Ele vai dizer que a região de Mathura, Vrindavana, é a mais elevada de todas na realidade transcendental. Então, este Brahmana tinha esse conhecimento. Shaman Evan Paramrupam. Então, Shama Sundara é o nosso, o objeto da nossa adoração. Shama Sundara é Krishna. We know that Krishna is playing in Vrindavan, então, quando Krishna está e, brincando em Vrindavana, na sua forma, Shama Eva Paramrupam vai Kishorakam. Dhyayam Adhya para o Rasaha. Então, a, a palavra Kishora significa o adolescente, o adolescente eterno. A idade eterna de Krishna. Então, quando acontece na idade, na idade de, do começo do namoro, né? Krishna está eternamente nessa idade pois é nessa idade que ele manifesta seus doces passatempos é, de amor espiritual com a Rada e com as Gopis. Então, o Ragupati Upadaya, ele vai dizer chama eva paramrupam. É, o Krishna está na forma de chama sundara. Addo prime rosa. E aquele que. É Adhyarasa significa aquele que é originalmente presente na fonte de todo o êxtase. No Gita também está explicado. Krishna fala sobre isso. Prashita Purani. Krishna fala sobre isso no décimo capítulo do Bhagavad Gita. Ele usa essa expressão. Adhyayava Parurasaha significa. Aquele que está em Madhurya-rasa. Pois todas as raças vêm deste nível de manifestação de Krishna. Todas as raças vêm de madhurya raça De Madhurya-rasa, todas as outras raças se manifestam. Nós temos Vatsalya-rasa. Sakyarasa. Todas as outras raças estão contidas em Madhurya-rasa. Então, Mahaprabhu quis nos mostrar, analiticamente, life, na sua vida, nos seus passatempos. Again. Ao voltar para Puri para Purushottam Dhamma, so, ele organiza here, a sequência dessas prioridades, years, desses tópicos espirituais filosóficos. Ah, nos últimos 12 Absorbing anos dos passatempos, Chaitanya Mahaprabhu, ele se absorve nesta meditação em Madhuri Arasa e não deseja mais falar com as pessoas. Ele, fica, ele vive isolado. Então, Maharaj está contando do encontro de Balabhacharya com Mahaprabhu, em Arayl Gaon, em Alarabad, Alarabad, Alaharabad. E depois ele vai encontrar Mahaprabhu em Purushottam Dham, em Jagannathapuri. Mas bacharya queria uh, pratista, ele queria fama espiritual. Ele quis mostrar para Mahaprabhu um comentário que ele mesmo tinha escrito do Sri Bhagavatam. que ele mesmo tinha escrito. Ele quis ignorar Srila Sridhar Swami Pada. Então, Srila Sridhar Swami Pada havia feito Mahaburu um comentário que era somebody, muito respeitado pelos Vajnavas. E Mahaprabhu, porém, não pode suportar exactly. se alguém vai ignorar ou exaltar yes. um Devoto puro. É por isso que Mahaprabhu fica muito chateado com ele e vai responder. Uh, Chido Swami vai escrever dessa commentary. maneira. Eu não posso so aceitar este comentário. Então, so, Mahaprabhu fica chateado e diz, você não vai obedecer a Shida Swamipada, mas ele é o escritor original do comentário do Bhagavatam. E ele escreveu este comentário pela misericórdia de Nishimha Como é que você não vai considerar este comentário? Shri Beti Ele vai dizer Shri Beti Nishimha Prashadar Então ele escreveu pela misericórdia de Nishimha Deva Mahaprabhu vai brigar com ele, vai corrigi-lo ele vai dizer, Swami nahi etare Ele vai dizer, eu, é, eu considero como uma prostituta a esposa infiel que não respeita a autoridade do marido. E por que, que ele usa essa expressão? Porque Shridhara, o, o comentador do Shrimad Bhagavatam, tinha esse título de Swami. Mas Balabhacharya não obedece. Ele vai comentar, fazer um comentário independente do Harinam, do Krishnanama. Ele vai ler de novo, vai tentar ler diante de Mahaprabhu. Mahaprabhu responde para ele, mas eu sou tolo. Eu não entendo o que significa o Mahamantra. Eu só sei que Yashoda Nandan Krishna é o filho de Yashoda. Eu não tenho interesse em ouvir o que você tem a dizer. Mahaprabhu entende que ele queria receber aplausos pratista dele, então, Valabacharya vai tomar abrigo em Gadadara Pandit. Muito bem, previamente, Valabacharya, ele não estava compreendendo Madhurya Rasa. Ele, estava... ele adorava Bal Gopal, então ele estava em Vatsalya -rasa. ele adorava o bebê Krishna. Mas finalmente ele quis mudar para Madhurya Rasa. E ele quis receber os mantras de Gadadara Pandita. Hoje em dia as pessoas não falam sobre isso. A linha de é nega. Ele diz: não, Balabhacharya nunca tomou mantra de Gadadara Pandita. Mas isso é um fato. Os Vaishnavas atestam que ele tomou os mantras novamente de iniciação de Gadadara Pandita, que é Radharani nos passatempos de Mahaprabhu para subir para o nível de Madhurya-rasa. Então, em primeiro lugar, nós, gostamos, nós queremos discutir por que Mahaprabhu quis ignorar O mesmo Mahaprabhu, ele vai ignorar a raça material e aplaudir e dar honras à raça espiritual. Então, Maharaj está fazendo um parênteses, citando o caso de Chota O mesmo Mahaprabhu que indica a, a Prakrita raça, a, a raça transcendental como a mais elevada, condena a raça material, condena os prazeres materiais. E como que ele faz isso? A nos seus passatempos com Chota Muitas vezes, o próprio Chaitanya é Mahaprabhu diz, Niskin Chanasya Bhagavad Bhajanun Niskin Chaitanya <música> Sharitamrita Madhya Lila 11 e 8 Ele diz, é muito melhor beber veneno e morrer do que se associar com alguma mulher, se você já aceitou a ordem renunciada, se você já tomou sannyasi, você toma sannyasi e quer desfrutar com mulheres, é melhor você tomar veneno do que você fazer isso. Ah, Prabhu suporta é que nós tenhamos fraquezas. Se nós temos fraquezas, ok. Mas ele não tolera a duplicidade uma pessoa que vai é, tomar in, é, renúncia fazer volta de renúncia como sannyasi e vai fingir que está num grau espiritual que não está e vai manter relações afetivas escondidas ele vai dizer que é melhor tomar veneno do que fazer isso Aqueles que já renunciaram não devem correr atrás do desfrute material. Se você já renunciou e você vai procurar desfrute material, Mahaprabhu não vai tolerar isso. Tente entender que o cheiro do desfrute material, uma gota, não permite você fazer Krishna Bhajan pleno. Aradho Bhagavan Vrindavanam. Então, Maharaj cita este outro mantra que diz se você realmente está interessado em alcançar o serviço de Radha e Krishna. Se você tiver um traço, um pingo de desejo material, você não consegue alcançar esse, esse nível, nem adorar Narayana. Nem, nem todo o Vishnu Tattva, Varaha, Narashimha, tudo isso está acima do nosso nível material. Qualquer Vishnu Tattva que você queira adorar, você não pode se você estiver contaminado. E o que dizer do Krishna Bhajana? Do Krishna Bhajana, especialmente. Então, através da ajuda da nossa, dos rituais, seguindo a Vaidi Bhakti, ah, seguindo o Vaidh você não consegue se, eh, alcançar o bhajana de Krishna. Se você segue todos os rituais, se você usa os mantras dos Vedas, se você fizer tudo isso, mas mantiver duplicidade em seu coração, mentir sobre a sua vida espiritual, trapacear os Vaishnavas, desejar coisas materiais através da devoção, Nada disso é possível. Alguém poderia dizer, na nossa Gaudiya Mata, se o Pujari vai adorar as deidades de Radha Govinda, se o Pujari vai dentro do templo adorar Radha Gopinata, ou Radha Govinda, Radha Madhana Mahana, Prabhupada diz, no máximo, se ele é extremamente puro, se ele não tem contaminação no seu coração, nada. Se ele desfruta de Guru Kripa, no máximo ele consegue chegar a, ao puja de Lakshmi Narayan. Mas como, Maharaj, Alguém vai me perguntar. Mas não são as deidades de Lakshmi Narayan, são as deidades de Radha e Como é que eles vão adorar a realidade de Lakshmi Narayan? Se ele está adorando Radha Govinda no altar, como que ele está adorando Lakshmi Naraya? Alguém pode perguntar. Prabhupada respondeu, não. Porque isso depende do nível de consciência. Então, no máximo, se ele não tomou abrigo nos, nos, nos habitantes de Vrindavana, ele está vendo... Uh, por exemplo, Radha, na verdade, ele está enxergando na mente dele Lakshmi. E quando tem Govinda ali do lado, ele está enxergando Narayan com a consciência dele. Para você adorar Krishna e Radha, só é possível se você passa por Raga Marga, Raganuga Bhakti. Vidimarga Krishna Prem, Krishna Bhakti Bhaitane. Então, o que Maharaj está dizendo e já explicou, é, você não pode seguir só regras, todas as regras, decorar todos os mantras, você não alcança a Krishna. Você vai ter que passar pela guia de alguém que alcançou o nível de Varajavasi. Você tem que tomar abrigo de um verdadeiro Varajavasi, de um Vaishnava puro que já tem essa concepção. Senão você só alcança Lakshmi Narayana. Então, se você. Você, se você quiser Vatsalya Raça com Krishna, Sakyarasa com Krishna, qualquer uma das raças que existem com Krishna, Madhurya Raça, você tem que tomar abrigo em um Vrajavasi e servir com raga, servir com paixão, o Senhor Supremo, não só com regras. Mas Maharaj também explica em outras aulas que vai de Bhakti, essa, essa regra que você se auto impõe no começo da prática te ajuda a chegar a iraga no é que você rejeita as regras, mas você vai ter que em um certo momento começar a perceber qual é o seu gosto. Você não pode fingir o seu gosto. Eu vou desenvolver um gosto para servir Krishna em madura raça. Esse tipo de decisão você não pode tomar de maneira racional. Porque a sua rupa da Murari Jiva está fixa. Murari Gupta, re Gupta re recebeu esse aviso de Mahaprabhu. Rupa Sanatana né? dá um conselho para o seu irmão mais jovem, Anupama. Ele diz: melhor para você adorar Krishna. Ontem eu estava explicando isso de Shira Maharaj. Narayana e Krishna não são diferentes. Mas, de acordo com a Rasa Tattva, Krishna é mais elevado, pois ele é completo, ele tem as quatro doçuras que Narayana não tem. Então, ontem Maharaj citou este verso. Esta é a posição de Shri Krishna. De acordo com Rasa Tatva, Krishna é o que há de mais elevado, ninguém pode chegar até lá. nenhuma outra forma de Deus mantém. Há cinco diferentes raças complete, simultaneamente em si mesmo. Então half. você só pode trocar todas as raças só Not com Krishna. Some, you know, com Narayana há some... restrições. Você Olha, não chega à madúria com Narayana. Narayana não manifesta a rasa. Ramchandra, for então, Ramchandra, I can speak Ramachandra, então, Maharaj está falando que Kaushala ou Dasarata Maharaj podem manifestar amor por, pelo príncipe Ramachandra. Mas o nível de amor que eles sentem no coração, o êxtase que eles sentem no coração, não é comparável ao êxtase no coração de uh, Yashoda e de Nanda. Nem a própria Deva, que Maharaj está explicando, pode amar Krishna como Yashoda. O grau de amor manifestado, de êxtase no coração de Deva, que não é igual ao grau de amor e de êxtase no coração de Yashoda. Existe uma certa restrição. É Krishna é a única personalidade de Deus que pode ser amada sem restrição. O nível de êxtase é o mais intenso. Então, Krishna also want to Yashoda uh, Sente um amor extremo por Krishna. E Krishna reciprocates este amor. Tente entender. Yashoda, ela ama Krishna de uma maneira sem paralelos, sem sem pa sem comparação. O amor de Yashoda é o mais elevado. E, ao mesmo tempo, quando Nanda Nandan Krishna, quando o menino Krishna troca amor com a sua mãe, quando ele reciproca, ela mostra amor para ele e ele reciproca amor com ela. Também esse é o nível mais alto de Vatsalya Rasa da, do amor é, familiar com Krishna e a Shoda é o ponto mais alto. Por exemplo, não existe nenhuma concepção de ashwarya como no caso de Deva aqui. Deva que sabe que Krishna é o Senhor Supremo, mas Yashoda não. Então, ela ama ele exclusivamente como uma mãe ama seu filhinho. Ela não ama ele como, ah, ele é meu filho, ah, mas ele também é Deus. não Isso diminui... Segundo o Siddhanta, o grau de amor de Yashoda diminuiria Arjuna o grau de amor de Yashoda. Então, por exemplo, como a amizade entre Krishna e Arjuna. O Arjuna de Dwaraka não é... O amor do Arjuna de Dwaraka não é como o amor dos gopas por Krishna dentro de Vrindavan. Existe um outro Arjuna dentro de Vrindavan né, que tem o mesmo nome que é um vaqueirinho. O Arjuna de Dwaraka não sente o mesmo grau de afeto que o Arjuna de Vrindava sente por Krishna, porque a concepção do fato de que Krishna seja Bhagavan, que ele seja o Senhor Supremo, no Arjuna de Dwaraka está presente, e isso diminui o grau de afeto íntimo, de intimidade entre eles. Então Arjuna, Sudama, todos aqueles amigos, os vaqueirinhos de Krishna, em Vrindavana, eles nunca of pensam que Krishna é o Senhor Supremo. Quando existe uma concepção de ashwarya, ashwarya-gyan, the conhecimento do, da opulência de Krishna, cartel. o amor see, se re, re, know, é, thinking, ele é reduzido, ele thinking, encolhe, thinking. porque você tem respeito. Get, Existe um impedimento ligado à consciência do fato de que ele tem muito poder. E Mahaprabhu ele não quer que nós caminhemos na direção dessa ashwarya. Ele não quer que nós pensemos em Krishna, no estágio elevado da nossa devoção, como... Uh, o Senhor o Supremo, say, e sim como o adolescente Pujari, eterno de Vrindavan. And... Então é porque Maharaj falou daquele Pujari. No se um Pujari, Pujari mantém okay. todas as regras, no, o nível de, de, de pureza, sem there. desejo no coração, sem nada. In, in, Mas se ele entra no templo para adorar Radha Gopinata, Radha Govinda, no máximo, ele pode adorar Lakshmi Narayan. Ele não consegue subir acima deles, porque para amar Krishna, não é assim tão fácil, não é uma brincadeira, uma coisa fácil, uma coisa barata, para amar Krishna, você tem que tomar abrigo de um Vrajavasi. E só os vrajavassis podem nos ensinar como amar este Krishna de Vrindavana, sem a ideia de que ele seja o Senhor Supremo, o Senhor Absoluto. Então, vatsalya Rasa, Sakyarasa, nós temos que tomar o abrigo de um deles. Ah, no caso de Dasya Rasa, nós temos que tomar abrigo nos servos de Krishna, se queremos servir Krishna, mesmo em Goloka Vrindavana, como Patraca Raktaka. Então... O que falar do nível uh, de amor transcendental entre Radha e Govinda? As pessoas confundem esse ponto entre o amor material entre um homem e uma mulher, entre o mocinho e a mocinha. Eles acham que o amor de Krishna e Radha ah, é mais ou menos assim. Não! Eu vou dar exemplos de Shri Lasham das Babaji Maharaj. Então, para você conceber, compreender esse tipo de amor, você tem que tomar abrigo nos Vajavras, no Vraja, nos Vrajabhasis. No, no Kam Gayatri, está escrito claramente no Chaitanya, Chaitanya Charitamrita. para adorar o Nandananda Nandana, Krishna, você tem que orar, é, é, pronunciar esse específico mantra. Você já ouviu falar? Purushoshota Mantra é aquele mantra com a ajuda do qual o Senhor Brahma quer satisfazer o Está explicado no décimo canto. Todos os semideuses estão orando. Os demônios estão controlando este universo. Por favor, ah, nos ajude a derrotá-los. Todos estão juntos na margem do oceano de leite. Ah, e, o, e o Brahma quer adorar o Senhor Supremo com este mantra. Purusha Mantra. Então, mas para adorar o Krishna de Vrindavan você tem que usar o Kama Gayatri. Se você não, quer alcançar não, não, não, não, o nível de Madhurya Raça de Nanda Nanda Krishna, você precisa do Kamagayatri e do Kambij. Você tem que entender que são os mantras que o Diksha Guru nos transmite quando nós estamos prontos. E os significados desse mantra são muito secretos. Você não deve ouvir isso de pessoas comuns. Especialmente os mantras relativos à Madhurya Raça. Por que as gopis sentem atração por Krishna? E por que Krishna sente atração por elas? Isso não é uma atração material. Não é como uma atração material. Não pense dessa maneira. Ele é a Prakrita Kamadeva. Ele é o Deus do amor espiritual. Então, no Chaitanya Charitamrita da Krishna Daska explica que quando uma mocinha material, uma da matéria, olha para um moço, ela sente atração. Isso é luxúria material, cama material. Eles olham um para o outro, elas colocam flechas nos olhares, no olhar. No Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj diz que isso é uma cama, uma paixão material. Ela joga uma flecha que penetra o coração do herói. O um herói e a heroína, o mocinha é a mocinha. Você não vê essa flecha. Então, isso acontece através da, uh, da ação do semideus do amor material. Então, às vezes, uma moça sente atração por um moço na matéria. Isso chama-se atração material. Você não vê esses, essas flechas. E eles se apaixonam um pelo Mas outro. Mas esse tipo de amor não acontece no mundo transcendental. E nós confundimos isso. O que é o amor material e o que é o amor espiritual? Nós confundimos isso. Nós não conseguimos entender. Nós pensamos que seja a mesma coisa. Mas se fosse a mesma coisa, por que Mahaprabhu ia punir Chota Haridas? Que erro ele cometeu? Mahaprabhu pode perdoá-lo. Podia perdoá-lo, não? Mahaprabhu é tão misericordioso, ele demonstra tanta misericórdia para tantas pessoas. Por que, que ele não perdoa Chota Haridas? Chota Haridas. Porque ele queria estabelecer esse fato. Se alguém toma renúncia, se alguém toma sannyasi e mantém um desejo de desfrute no coração, Mahaprabhu não perdoa, nem que fique no coração. É por isso que Mahaprabhu mantém este exemplo. Na um, depois será aceito de novo, na forma de Gandharva, porque ele vai para a forma de um semideus depois que ele abandona o corpo. Um, ele não fez nada fisicamente, Maharaja está explicando isso, ele não fez nada, ele não tocou em nenhuma mulher, mas mentalmente ele sentiu cama material. E Mahaprabhu, como está sentado no coração de todos, ele realizou isso. E ele rejeita Chotaridas para sempre em seus passatempos. Ele rejeita Chotaridas definitivamente. E depois de um ano, depois que Mahaprabhu não perdoa Chota Haridas decide, ele vai até Hilarabad, e no, no encontro dos três rios, ele pula dentro da água e se mata. Nós não podemos chamar de suicídio. Por quê? Porque ele quis deixar o corpo. Porque ele estava sentindo um sentimento de separação muito grande de Mahaprabhu. Ele queria os pés de loto Chaitanya, e Mahaprabhu. Então, com este desejo, ele pulou dentro da confluência do Yamuna, do Ganges e do Sarasvati. Então, nós não consideramos isso como suicídio. Os Vaishnavas explicam que não foi um caso de suicídio. Ele se determina a tocar os pés de Lotte Mahaprabhu e ele pula no Ganges para abandonar o corpo. Como no caso de Sati Devi, quando Sati. A, uma das, a primeira esposa do Senhor Shiva é a, a personalidade de Parvati antes dela nascer como Parvati. Ela abandona o corpo porque seu pai, Prajapati Daksha, havia insultado o Senhor Shiva, que é o maior de todos os Vaishnavas. Ela diz, por que eu tenho que ouvir essas ofensas a um grande Vaishnava? Ao rei dos Vaishnavas, a Vaishnavraj, eu vou abandonar este corpo porque eu não posso ficar ouvindo isso. Você não pode dizer que ela comete suicídio. Não é suicídio no caso dele. Ela pensa nos pés de lótus do Senhor Shiva ela se concentra através dos seus poderes de yoga e seu corpo pega fogo. E ela abandona o corpo dessa maneira. Isso não pode ser considerado um suicídio. Isso está no quinto canto do Srimad Bhagavatam. Então, parece que seja a mesma cama, a mesma paixão, a mesma luxúria. Mas quem pode entender o amor das golpes de Krishna e o amor do, do, do mocinho da mocinha na matéria? Externamente parece a mesma coisa. Mas qual é a diferença? Se fosse o mesmo, então, Mahaprabhu, ele não teria punido Chotaharadas. Por que, que ele não perdoa Chota Haridas? E ao mesmo tempo, ele ah, honra Rayaramananda, porque existem dois tipos de kama, dois tipos de paixão, a paixão material e a paixão espiritual. Então, este outro personagem, Pradyumna Mishra, ele amava Mahaprabhu muito e ele pede para Mahaprabhu: Prabhu, eu gosto de ouvir o Harikata que você pronuncia. Afinal, ele é o Supremo Senhor. <risos> Mahaprabhu diz: Ah, eu não sei Harikata. Eu ouço Harikatha Harikata de Raya Ramananda. Mas ele não está aqui. Ele, ele foi para a vila dele. Se você quiser ouvir um Harikata, você vai até lá. Vai até a casa de Raya Ramananda e escuta o harikata dele. Por que você não vai lá? E para Dhyumna, vai lá. E ele descobre que Raya Ramananda estava ensinando, estava fazendo um seva secreto. Ele não pôde encontrar Raya Ramananda, porque houve uma restrição. Dois, três dias ele esperou. Então ele pergunta para o servo ah, por que ele está ocupado, o que, que ele está fazendo. Quando ele escuta que Rai Ramananda está ocupado em ensinar mocinhas a dançar para Jagannatha, ele falou, ele está junto com mocinhas? Meu Deus! E Pradyumna sente, julga Rai Ramananda. Ele fica com raiva de Rai Ramananda e volta para Mahaprabhu. O que, que ele está fazendo? Ele está ensinando essas bailarinas. Ele não fala nada. Mas dentro da mente e do coração dele, ele fica muito agitado contra e Ele encontra Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu já estava sentado no coração dele, como sempre, como uma super alma. Então, Pradyumna vai prestar reverências para Mahaprabhu. E Mahaprabhu pergunta para ele, você ouviu Harikata de Raya Ramananda? Ele falou, olha, eu não consegui ouvir o Harikata, porque ele estava ocupado. Ele falou, volte lá imediatamente. Volte lá e ouça Harikata. Não entenda mal. Não entenda mal. Ele é a única personalidade. Não. Ele é a única personalidade que pode, que pode fazer esse tipo de serviço. Mahaprabhu pessoalmente vai dizer diz isso para ele. Não julgue Raya Ramananda. Ele é a personalidade mais elevada. Eu sou um Sanyasi. Eu Mas acho que eu sou um Sanyasi. Mas quando eu ouço o nome de alguma moça, eu sinto uma reação no coração. Se eu olho para uma mulher, eu não posso fazer isso. Mas Raya pode. Raya Ramananda tem esse poder. Ele não sente nada diante das moças, de meninas, de mocinhas. Nada. Mahaprabhu diz isso. Para nos ensinar. Ele nos ensina este ponto que é muito secreto. Mahaprabhu diz isso bem alto. Ele pronuncia isso. Ekrayramanandera Raya E Adikar. Somente Ramananda, este Eka, Raya Ramandera, Ray E Adikar. Só ele tem esse Adhikar, só ele tem essa qualidade. Porque o corpo dele não é mais material. Então, se um Vaishnava sente atração, por alguém que tem carnosso, o seu corpo ainda não alcançou o nível transcendental o corpo transcendental não sente atração por nenhuma mulher por dinheiro por posição nunca não é possível esse é o sintoma se nós somos tolos, nós não podemos distinguir isso e para boa ponta para esse fato que tipo de misericórdia excelente Mahaprabhu nos mostra? Sem entender este ponto, nós não realizamos o Universo Transcendental a Verdade Espiritual. Raya Ramananda escreveu uma peça de teatro chamada Jagannatha Vallabhanataka ele escreveu em sânscrito eu tenho, eu tenho uma Jagannata cópia Bala, deste livro jagannatha pala bannata rai ramanand wanted to represent the radhanani bab lalita bishakha Babu, with krishna shows so so nicely ele representa os passatempos de radha e krishna de maneira perfeita rai ramanand wanted to play ele vai fazer esta peça diante de Jagannath. Ramananda, Ramananda escreve esta peça. Então, até hoje, todos os dias, às 11 da noite, o Gita Govinda, todos os dias, Devdashi. As Devidasis são bailarinas virginais que nunca tocaram nenhum homem e elas dançam todos os dias de noite diante de Jagannatha. Nós não somos permitidos, ninguém pode entrar. Então, depois de todo o serviço de Jagannatha, Jagannatha vai dormir antes dele dormir. As devidasses dançam e cantam para o Senhor Supremo. See, Ninguém pode assistir. Todos ah. os dias ocorre. Ah. Só Jagannatha, as deidades do altar e as bailarinas. Jagannath, Nem os, os, os servos assistem. So training. Então, I mean, Raramana estava treinando essas bailarinas. Ele estava ensaiando exatamente. elas. Ensinando Raramanu. como era essa dança. Ah. Para treinar ah. essas moças. Gizbal. Quando tocar esta canção, que dedo colocar, que movimento do corpo, que olhar fazer, tudo isso. Tudo cientificamente, ele explica. A gente não sabe fazer, ele sabe. É uma ciência essa dança. Aqueles que dançam diante de Jagannatha, eles seguem uma ciência que está explicada no Shastra. Como cantar para o Senhor Supremo. Então, de manhã às 4 da manhã, uh, nesse determinado horário, a cada horário existe uma música diferente para tocar para o Senhor e uma dança diferente para ser feita. Então, ele estava treinando essas moças, sem sentir nenhum tipo de reação física no seu corpo. Ele arranjava a uh, o banho delas trocava as roupas dela pessoalmente, mas ele não tinha nenhuma reação material. Por quê? Porque o corpo dele era transcendental. Ele estava servindo como as sakis e as manjari servem Radharani. Porque, externamente, ele parecia ter um corpo masculino. No passatempo de Mahaprabhu, Rai Ramananda aparecia como uma forma masculina, externamente. Mas, internamente, quem ele é? Ele é uma gopi. Nós sabemos, eu já falei sobre isso. As duas gopis principais de Radharani quem são? Lalita e Vishaka. Rai Ramananda é Vishaka. E Swarupa da Madara so, Sarupa, é Lalita. São as duas personalidades que ficam com Mahaprabhu no so, Gambira falando de Radha e Krishna. Os únicos dois que Mahaprabhu deixa falar sobre isso. Mahaprabhu porque eles são Vishaka e Lalita. E Mahaprabhu, Mahaprabhu quer quebrar esse julgamento condition. negativo contra Raya Nanana. Então, ele está explicando que infinitamente nós não podemos entrar nesse nível de Rupanuga, de Raganuga, Bhajana, né? se nós não entendemos este ponto. Quão misericordioso é Mahaprabhu? Como ele arranja tudo isso? Então, o Kama espiritual, a paixão espiritual é permitida. A paixão material não é permitida para entrar nesses níveis. Então, no mundo material, o amor entre o herói e a heroína. Eu já expliquei isso muitas vezes de Shambhava. Mesmo o extremo amor. Diante do cálculo humano, material. Diante do cálculo dos materialistas, das pessoas. Mesmo o amor que seja considerado excelente. O amor entre nós e Damayanti. Entre Jim e Dela é um conto inglês do, do século 19, no começo do século 20. O Amor entre Laila e Manjun é uma história de amor persa famosa. Ah, são histórias entre, nas quais o herói quer sacrificar sua vida pela heroína. E a heroína é capaz de sacrificar sua vida pelo herói. E mesmo assim, nós não podemos dizer que esse tipo de amor é puro. Mesmo que haja um sacrifício da própria vida. Mesmo que o herói sacrifique a vida por ela e ela sacrifique a vida por ele. Mesmo assim, nós não podemos falar que se trata de um amor totalmente puro, porque existe uma contaminação material. Aqui na matéria ela existe. É uma regra. Sem uma contaminação, sem uma imperfeição, o amor não ocorre na matéria porque a contaminação da matéria está aqui presente. Nol e Damayanti são dois personagens do Mahabharata. Eles têm um amor muito profundo, mas nós nunca vamos dizer que este amor é transcendental. A definição do amor espiritual é completamente diferente do Bhava, da emoção. Espiritual é outra coisa, não é a mesma coisa. Vatitya Bhavanavatma, Srimad Bhagavatam, canto décimo, capítulo 43, verso 17. Você precisa transcender a capacidade mental material que você tem. A sua racionalidade material precisa ser superada para você entender esse tipo de amor. Você precisa ir além do nível do Senhor Brahma. Se você, com a sua mente, alcançar o nível do Senhor Brahma, isso não é a prakrita. Isso é dentro desta bramanda, isto é, material. Então, Vatitya Bhavanavartma, este mantra diz que você vai superar a sua o limite da sua mente material. E aí você alcança o sabor deste amor espiritual. O seu coração está totalmente livre de qualquer contaminação. Qualquer tipo de contaminação. E somente Shuddha Sattva Bhava. Uma clareza, um brilho se manifesta dentro do seu coração. E aí você sente uma gota dentro do seu coração. Isso é a prakrita E a rasa material. Quando nós falamos sobre os heróis e sobre as heroínas da matéria, aqueles que alcançam esse nível cospem sobre isso, ficam com nojo do amor material. O Goswami Pada já escreveu: nós cuspimos na raça material, porque nós somos, porque nós estamos adorando a raça espiritual. Nós temos repugnância da raça que nos leva ao inferno pois a raça espiritual nos leva para o mundo transcendental. Isso não é brincadeira. Rupa Goswami Pada nos explica. Rupa Goswami cuspia nisso. Não estou não sou eu que estou dizendo isso, eu estou só traduzindo, repetindo o verso que ele fala, no qual ele cuspiria sobre isso. Rupa me diz, o dia a partir do qual eu senti a excelência do Krishna Rasa. Eu comecei a sentir a excelência do Krishna Rasa. E quando qualquer tipo de pensamento de desfrute material se manifestava é, na minha mente, eu sentia repugnância. Rupa Goswami Pada explica isso. Jadavadi Mama Chaitha Krishna Padaravinde, Nava Navarasa, Ramadudhyat rantummasit Rantumasit, Tavadadi Bhata, Sangame, Smaraya Mane, Sustuni Tivanam Chamuk. Ka aqueles então as pessoas materialistas querem comparar seu amor com o amor de Krishna eles dizem ah se Krishna dança com milhares de gopis por que eu não posso dançar com uma mulher eles falam dessa maneira eles deveriam apanhar de tamanco de madeira não entendem patifes, cafajestes. Eles não entendem o humor do Senhor Supremo. Como que o Senhor Supremo ia sentir luxúria material? O paixão transcendental não tem nada a ver. Eles querem comparar uma coisa com outra. Eles querem achar defeito no coração do Senhor Supremo. É isso que eles querem. Eles querem achar defeito em Krishna. Prabhupada diz que quem está? No mundo inteiro, nesse universo, quem é universo inteiro? Quem nesse é universo inteiro tem coragem de achar defeitos em Krishna? Deixa eu ver quem é esse tolo que quer achar defeitos no Senhor Supremo. Deixa eu ver, tragam esse tolo até aqui. Krishna é o desfrutador absoluto. Krishna pode desfrutar qualquer coisa. Mas você é uma alma condicionada, você não tem o direito de desfrutar a, da luxúria material. Pois a, luxúria, a própria luxúria material destrói a sua vida espiritual. Krishna, por que, que ele é o desfrutador absoluto? Porque ele é aquele que tem o desapego absoluto. O Senhor, Senhor Supremo não tem apego nenhum. Por isso nós podemos dizer que ele é o desfrutador absoluto. <risos> Iti Iti Six kind of Seis tipos de opulência completas estão no Senhor Supremo e Vairagya é uma Vairagya delas. Vai... Né? Krishna tem toda a beleza, toda a fama, toda a riqueza, todo o conhecimento e toda a renúncia, toda a Vairagya, toda a renúncia, todo o desapego. O mesmo Krishna nos mostra o máximo grau de desapego na forma de Krishna Chaitanya, na forma de Mahaprabhu. Bhagavan shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu mostra um desapego sem precedentes. O mesmo Krishna Chaitanya está no coração de Krishna, ele dança com as golpes. Esse mesmo Krishna, eles são não diferentes. Então, ninguém consegue entender. Prabhupada vai dizer quem é o tolo que quer encontrar defeitos em Krishna? Porque Krishna é o desfrutador supremo. Ele é o desfrutador absoluto. Ele não é como eu, como você. É por isso que Mahaprabhu diz, esse último verso do Shikshastakam, Ashilya sha va padaratam pinastumam. Ah, são pouquíssimos versos deixados por escrito por Mahaprabhu. Ah, e Mahaprabhu é aquele que nos mostra, que nos explica a pureza deste amor transcendental. Krishna faz seus passatempos e vai embora. Mas é Mahaprabhu que vem aqui nos explicar o quão puros eles são. E nós temos que entender que Krishna, ele pode nos rejeitar, nos abraçar, mas ele é o nosso senhor. Nós temos que aceitar o que quer que ele faça. Qualquer tratamento que ele nos dê, qualquer coisa que Krishna faça, nós não temos que reclamar de nada. Nós, amanhã nós vamos falar sobre isso. Qualquer reclamação no caminho de Krishna Bra Bhajana prova que a pessoa não está indo em Krishna Bhajana. Quem está fazendo adoração a Krishna não deve reclamar de nada. Mahaprabhu nos ensina isso. Qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que nós enfrentamos. Krishna tem o direito de nos chutar, de nos jogar no chão, de nos jogar no oceano de maia. O que ele quiser fazer, ele pode fazer conosco, e nós temos que ser gratos. Eu não posso rejeitar o Senhor Supremo. O Senhor Supremo é o nosso coração. A alma condicionada, ela é muito, ela é muito é, rebelde, ela quer comparar o, o, o, o, o, a luxúria material com Krishna. Ela tem essa audácia. Krishna é aquele que consegue levantar a montanha de Giriraj com a ponta do dedinho. Se eu dar uma pedra de 5 quilos para você, quanto tempo você segura ela? Você vai segurar ela? Quanto tempo? Te dou 5 quilos. Levanta com o dedinho. Você não consegue carregar. Consegue? Você não consegue, né? Eu já expliquei naquele dia, não foi? Se Krishna se alguém quer imitar Krishna, não, essa pessoa perece. O Sr. Shiva bebe o veneno que vem da purificação do oceano de leite. Sai veneno, não é? O Sr. Shiva bebe tudo. Eu dou uma gota para você. Você bebe? Você pode beber? Você quer se comparar com o, com o Senhor Supremo? Somachare Jatu, Manusapi, Anisvaraha, Binashati Acharad, Modrad, Jataruddo, Oddaji, Oddijambisham. visham Yatarudro, Pradijam Visham. If you take one drop, you can die. canto 10, capítulo 33, verso 30. E so, krishna, is the absolute danger because krishna having absolute são dois mantras. Então, Krishna possui essas seis opulências e dentre elas, uma delas é a máxima renúncia, a, o máximo desapego. Ele, tem a, ele é a forma completa das seis so, opulências. Então, Chaitanya Mahaprabhu, quando mostra desapego, você pode encontrar em todo o universo, você pode até subir até Brahma onde você quiser. O desapego que Mahaprabhu demonstra, ninguém tem. Então, não se compare com o Senhor Supremo. Então, o Prabhupada vai dizer, quem pode... Brigar com o Prabhupada danta. Ele explica que Krishna é o único herói Primeiro, você precisa entender esses ensinamentos Krishna é o desfrutador extremo, supremo Eu já expliquei E nós já explicamos Que ninguém pode encontrar defeitos no Senhor Porque Krishna é o único herói no mundo material, você encontra mocinhos e mocinhas. Se você for lá fora, você vai ver que tem um monte de moços e moças, eles estão por lá para cá, incontáveis. Mas no mundo transcendental, Krishna, Krishna é a única forma masculina. Krishna é o herói absoluto. Naraya não é um herói. Vishnu não se comporta como um herói, Krishna é o único herói, o único. Se existe um único mocinho, um único herói e incontáveis heroínas no mundo espiritual. Quando existem muitos mocinhos e mocinhas, aí você pode tentar fazer algum... Aqui você vê que às vezes o mocinho se comporta mal, o marido se comporta mal, a esposa se comporta mal e alguém vai processar. A mulher processa o marido, o marido processa a mulher, o namorado e a namorada se processam. Ah, ele se comportou mal, fez isso e isso. Isso no mundo material acontece, porque aqui existem incontáveis, mas no mundo transcendental existe um único Deus. Sem nenhuma competição. Não tem nenhuma competição. Ninguém pode ser, ter ciúmes. Ah, eu vou uh, brigar com ele. Vou competir com ele. Krishna é o único, ele é o único desfrutador. Ele é o único Deus. Então, é lixo quando as pessoas falam essas coisas. As pessoas, os materialistas são tão sujos que eles falam coisas horríveis. Eles não querem entender. Eu vou dar outro exemplo. Por que, então, o raça transcendental, o êxtase transcendental de Goloka é excelente. Então, em Madhuri Arasa, em Goloka Vrindavana é mais elevado. Em Madhuri raça no mundo material, é algo muito sujo. Entende o que eu estou dizendo? A relação de amor no mundo espiritual é o que há de mais elevado. E a relação de amor no mundo material é o que há de mais sujo e contaminado. Nós temos que cuspir nisso, como Rupa Goswami. Por quê? A mesma amor, a mesma raça, a transcendental é a madhura transcendental, a madureza transcendental é perfeita, e aqui se manifesta uma, uh, um reflexo distorcido. Se você ficar diante do espelho, se você olhar para a sua imagem na frente do espelho, você pode ver você no espelho? Você pode pôr a mão? Você pode Can segurar no seu rosto? Você consegue But pegar Sam, no seu braço? Mas é igualzinho. Can't você can't... se mexe, a mão mexe, It o rosto mexe, tudo igual. Você não pode pôr a mão porque não é real. Aquilo é irreal. É só uma imagem irreal. Então, tente entender que no mundo transcendental, o amor que existe lá é similar, parece-se que é igual, mas um é perfeito e eterno e o outro é contaminado e material. A diferença é infinita. É maior a diferença que existe entre o céu e o inferno do que a diferença que existe entre o amor espiritual e o amor material. Então, este, essa raça, essa madura raça que se manifesta no mundo material não é amor verdadeiro. É uma, um Now, reflexo deformado Do que existe na realidade when, eterna e, tree, Então tree, Eu vou dar um tree, exemplo De um, uma, uma árvore Um coqueiro pond, na, beira de um pond, lago, lake, na beira de um lago Na beira de um lago Um lago de one água one Um lago cheio d'água Você vê que If tem um coqueiro na ponta water, Se você olhar na ponta você vai ver que existe um reflexo do coqueiro dentro da água. Sim ou não? O coqueiro está do lado de fora, na beira do lago. E se você olhar o reflexo, você vai ver que a cabeça mais alta do coqueiro, que está para cima, da árvore real, ela está apontando para cima. A cabeça do coqueiro, a ponta do coqueiro está apontando para cima. Se você olhar para baixo, a ponta do coqueiro está apontando para baixo. Você entende o que eu quero dizer? Se você olhar para a árvore de verdade, você vê que a ponta dela aponta para cima. Mas se você olha para o reflexo dentro do lago, a ponta da árvore aponta para baixo. Então, essa é a correspondência entre o amor transcendental e o amor material. O que significa isso? Aquilo que é excelente no mundo transcendental, que é o mais elevado na Terra, é o menos elevado. Então, o que é mais elevado e excelente no mundo espiritual é o mais caído e deplorável no mundo material. Então, aquilo que é o aprakritarasa, o amor transcendental, é o mais elevado. E o amor material é o menos elevado. Porque nós não temos o direito de imitar o Senhor Supremo. Aquilo que é igual, lá, quando se reflete pervertidamente aqui, torna-se algo repulsivo. Entendeu? Então, é isso. Nós temos que alcançar essa compreensão. Por isso que nós temos que entender os primeiros ensinamentos, Chaitanya Mahaprabhu. Ele nos dá esse ensinamento. Se você corre atrás do seu desfrute material, você não vai conseguir receber o nível de Ruganuga Nuga Bhajana, Ruga Bhajana, o nível mais elevado da devoção. Mas está cheio de tolos que ensinam um, um siddhanta errado. Mahaprabhu, primeiro nos ensina, deixe o seu apego pela matéria antes de se tornar um sannyasi. Primeiro, tente se distanciar do seu, do seu prazer material. Depois que você deixa o desfrute material, você começa a tentar desenvolver a verdadeira sambandha-gyana, o conhecimento da sua conexão com Krishna. Dentro dessas diferentes raças, Madhurya, Vatsalya, Sakya, Dasya. Então, Bhakti Thakur nos explicou e amanhã nós vamos analisar esse ponto. Se nós não pensamos na nossa Swarupa original, a nossa forma original, então nós estamos indo num caminho equivocado. Se você não vai pensar, descobrir, não é um pensamento material, não é um. Ah, eu sou uma golpe, não é que. Ah, eu acho que eu sou uma golpe. Hoje eu vou começar a pensar isso e vou começar a me vestir de golpe. Não é isso. É uma ação devocional que nos leva nessa direção. Você vai se lembrar. Eu não expliquei aulas. Ah, sobre isso. Não é que de hoje para amanhã eu vou começar a me sentir uma golpe Não é assim. Não é um pensamento racional. Caso contrário, por que Anupam é, recebeu esse pedido de Rupa Sanatana de adorar Krishna? Mas Anupam não conseguia. Anupam disse, o irmão de Rupa Sanatana disse para mim é impossível. Porque a Swarupa de Anupama não era como a Girupasana de então. Ele descobriu que a Sarupa dele era ser um, um servo de Ramachandra. E Mahaprabhu era o próprio Krishna. Então, ele diz isso para Murari Gupta. Murari, Murari é Hanuman nos passatempos de Mahaprabhu. Então, ele falou, por que você não adora Krishna? E ele respondeu, tá bom, eu vou tentar. Mas ele falhou. Finalmente, Murari Gupta ele faz uma faca para cortar a própria cabeça. Ele resolve cortar o pescoço e bu, porque ele é Paramatma, ele descobre. Ele corre lá de manhã e fala, Murari, passa essa faca para mim. Que faca? Ele responde. Você pensa que eu sou tolo? Você pensa que eu não sei? Aonde você colocou a faca, eu sei onde você guardou ela. Eu vou lá e pego. Você fez a faca? Eu sei aonde você fez, como que você fez essa faca. Eu sei o homem para quem você pediu para fazer a faca. Me dá ela agora. E Murari Gupta começa a chorar. Prabhu, eu tentei o meu melhor. Eu tentei o meu melhor para fazer Krishna bhajan, mas sempre que eu pensava que eu tinha que deixar o senhor ama, eu não conseguia suportar. Eu prefiro morrer. Eu, eu vendi minha cabeça para o Senhor Rama. Meu coração é dele, me perdoa. E Mahaprabhu boa ele. Que bom. Eu queria ver a sua nista, a sua, o seu foco. Por que, que, que você teria que deixar o Senhor Rama? Você é Rama? Você é Hanumanji Maharaj. Você não pode deixar o Senhor Rama. Eu estava testando o seu nista, a sua fé, a sua firmeza, o seu foco. Você tem que fazer é, E Maharaj está dizendo se você cantar os santos nomes de maneira absoluta, você vai descobrir a sua forma transcendental. Cuidado que os trapaceiros vão te ensinar outro método. método. Bhakti Natakura explica que o Raga Nuga e Rupa Nuga bhajan não pode ser ensinado. Não é uma questão de você ouvir. É algo que acontece quando você amadurece espiritualmente. Todos eles confirmam isso para o Bhakti Bhakti todos eles confirmam isso. Então, é o mesmo Siddhanta que eu estou dizendo agora. Eu não vou... Falar nada a mais do que eles falaram. Prabhupada Bhakti disse, Enquanto você, quando você cantar os santos nomes de maneira focada, absoluta, um dia você vai descobrir sua forma eterna pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Tudo vai aparecer. A sua sarupa, tudo vai aparecer. Então, alguém vai explicar de maneira equivocada que você pode aprender isso. Não, isso é algo que acontece quando você amadurece espiritualmente. Está explicado nos Kirtanas dos grandes Vaishnavas. Tente entender esse ponto. O que Narottama Das Thakura escreveu neste, neste bhajana. As pessoas mesmo assim confundem. Narottama deixou bem claro. Dentro da sua mente, você tem que pensar na sua Swarupa. Mahaprabhu nunca quis dizer. Narottama Dastakur quis falar sobre uma, sobre uma especulação mental sobre a sua forma como Gopi. Narottama Dastakur não é um tolo. O que ele quis dizer? Que você tem que ouvir o Harikata dia após dia e cantar os Santos nomes. No curso do seu absoluto Harinama, um dia a sua Swarupa vai se manifestar dentro do seu coração. Ou a sua sarupa pode aparecer no coração de Siddha Mahatma Gurudeva, do seu próprio Guru, ela pode se manifestar, aí o Guru pode vir lhe contar. E aí você vai entender o que é que a sua Swarupa é fixa. Você não pode mudar. Alguém é Dasya, rasya alguém é Saka, rasya A associação com o Vaishnava puro acorda esse fator, ela dá uma energia, ela dá um momentum, diz Maharaj. Se a associação fosse fazer golpe, por que, que Morari Gupta não se transforma numa golpe? Se a associação mudasse. Por que a Nupa não mudou? Rupa Goswami Padre, Rupa Manjari, Sanatana Goswami, Avanga Manjari. Ambos são Gopis. Por que o irmão mais novo não era uma Gopi? Porque a Sarupa é fixa. Somente a associação associação o Converso puro pode trazer o sucesso, mas isso só ocorre pela misericórdia de Radharani. Você não pode forçar. Olha lá, tem um devoto madurara, se eu vou me forçar e vou virar uma gopi. Não é assim. Shri Goswami Maharaj, Keshwa Goswami Maharaj para o Bhakti Siddhanta, Bhakti todos eles disseram. Está explicado no Jeva também. No Bhakti Vinodavani Vaibhav, neste livro de Bhakti Vinodavani. Bhakti Vinodavani Vaibhav, quando você descobre a sua sarupa, você enlouquece, você entra em êxtase. Eu vou explicar isso hoje e não, não vai dar mais tempo. A explicação deste verso é muito importante, mas eu preciso explicar quando o Mahaprabhu manifestou esse significado, Sundarye Kama Koti Sakalajan Sambhan Dhali Chandrakotir. É um verso do Gaudiya Kanta se você entende a forma transcendental de Goranga Mahaprabhu, agora talvez alguma pequena imagem esteja se formando no seu coração. Mas assim, se um dia você realizar a forma de ouro líquido de Goranga, nenhum avatar traz ao mundo essa misericórdia. Ninguém fala dessa maneira, ninguém ajuda a alma condicionada dessa maneira para vir, vir à tona, subir de consciência. Veja o que está esperando por você. Por que, que você não vem? Por que você está gastando sua vida com tolices? Mahaprabhu não está dando aula da boca para fora, tudo ele manifesta através dos seus passatempos, ele vive tudo isso que ele nos ensina. Nós vamos discutir um dia os passatempos dele em Nilachal. Às vezes ele manifesta Radharani Bhav, Gopi Bhav, Manjari Bhav. Ele quis nos mostrar todas essas emoções. Hoje, use toda a fração de segundo é Caso contrário, o Guranga Mahaprabhu não vai aparecer no seu coração. Utilize suas energias para seguir este processo. Hoje, a cada fração de segundo, você tem que utilizar para o serviço do Senhor Supremo. Caso contrário, amanhã o Senhor Supremo não vai aparecer no seu coração. A maior aparição do Senhor Supremo de Goranga Mahaprabhu é dentro do nosso coração.